Houston, please. had a A partir de agora, você ouve. Alta, frequ... alta, alta, alta frequência Na Regional Online Boa tarde, boa tarde, boa tarde galera Está começando mais uma edição deste programa Que está movimentando, agregando, gerando valor Para as bandas e artistas do Vale do Paraíba Esse é o programa... Alta frequência! É isso mesmo! Alta frequência, tá começando agora, pessoal. Com um pouquinho de atraso aí, ó. Uma seis da tarde. Peço desculpa aí, mas sabe como que é, né? Com o nome de Tardelli, tarde, eu só posso começar o programa tarde, né? Não tem como começar o programa exatamente em cima da hora, né? <risos> mas é isso aí, galera. Então, ó, lembrando pra você que está aí, do outro lado da telinha, estamos ao vivo no Facebook, certo? Facebook barra Rádio Regional Online. Entra lá, estamos ao vivo, está rolando na, na, no Facebook, também está rolando no www.radioregionalonline.net, que é a nossa plataforma, beleza? Se você quiser ouvir aqui, fica à vontade, se você quiser ficar vendo a nossa fuça aqui, a nossa cara, fica à vontade, vai lá no Facebook. Se você quiser ouvir só a nossa voz, as músicas aí do artista que está aqui hoje, vai lá para o site da Regional e é isso aí, beleza? E pra você que tá vendo agora, boa tarde Se você está vendo à noite aí, boa noite Se tá vendo na madrugada, boa madrugada Se está vendo bom dia, bom dia No dia, durante o dia, bom dia, né? <risos> é isso aí Galera, ó Hoje é um sabadão, um sabadão ensolarado aí São José dos Campos é... E aí, Belinda, será que vai chover hoje, cara? Rapaz, não sei, hein Fala, galera Fala, galera ele mesmo isso aqui Se chover, não sei, mas rock vai ter Boa, Belini. É isso aí, cara. Ó. Então, vocês já puderam ouvir a voz do, desse convidado que está aí hoje com a gente, nosso querido Belini. Tudo certo aí, Belini? Tudo bem? Tudo certo, galera. Foi, foi difícil encontrar aqui, cara, esse local? Não, foi é super tranquilo. Eu já circula aqui por São José, vários amigos. Estou há 10 anos aqui nessa, nessa cidade, nessa é beleza, nessa trilha, Isso aí normal. Tranquilo, então. É, então, além do Bellini, que vai falar muito aqui sobre o seu álbum que foi lançado em 2017, o Bellini Rock, é, olha só, ô Cris, vem aqui, vem aqui, Cris, por que, que você apertou aqui? Porque tava fechado. Não, não, não, senhora, não, senhora, é porque o que acontece, pra começar bem, pra come... pra começar bem o programa, a gente tem que começar com uma briga, por isso que tava assim, né? É, agora sim, Cris, né? Beleza, então, você vai voltar daqui a pouco hein, para dar uns recados aí pra gente, hein? <risos> Tô brincando. Então galera, é, a gente tá começando aqui então a nossa entrevista, é, a gente vai ter então conversar sobre o, o álbum aqui do Bellini, Bellini Rock, é, vai falar um pouco sobre suas músicas, um pouco sobre sua carreira e além disso você vai ouvir também aí a música do Blackout, a música do Maikinho, Minha Garota e além de alguns recados que a gente tem para dar para vocês, Beleza! Então, é isso aí. Bellini, é, muito obrigado por você disponibilizar aí uma hora do seu tempo, um pouco mais, para vir aqui falar com a gente, cara. Agradeço mesmo, estamos juntos aí de coração, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, essas portas que você abre aí, não só para mim, com todas as bandas. E é uma alegria muito grande poder estar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho, compartilhar com essa galera aí um pouco do que é o Belini Rock, né? É isso aí, maravilha, então. É, o Berini que nasceu em São Carlos, é isso? Isso mesmo, Assim em São Carlos, né? É, comecei no, com essa trajetória de música, né? Esse negócio de sonho em 95, uhum. E até hoje tá então, nessa trajetória. Conta como é que foi esse caso de 95 aí, porque eu achei bem curioso, cara. Como é que você é. começou mesmo a. Pois é, eu, eu participei de outros projetos, né? Com outras bandas, alguns conjuntos aí no interior do estado de São Paulo. esse é um trecho grande aí. É, em 1995, eu estudava na Escola Industrial de São Carlos. E aí um amigo meu, Márcio, baterista, ele me viu tocando num tambor cantando Raimundos, né, cara? Ah, e aí, ele me chamou e falou, porra, vamos fazer um teste numa banda de rock? Eu é. falei, vamos, vamos né? Que vamos, né? Falou. E aí rock. fui. Fui, cantei e não sei mais. Foi uma banda aí que a gente ficou um tempo. E depois fui, gra fui gravando outros discos aí, outros trabalhos pra. Até chegar nesse meu solo, né? Aí sim, mas você, é, em 95, né, que você falou que começou é, com a banda, mas é, você já tocava antes ou foi... Não, não, ali eu recebi você um tava, convite... Você tava tocando lá, nem sabia o ah, que, que era o instrumento, aí os caras te chamaram. É, na verdade eu tava ali <risos> cantando, né, eu tava ali dando uma de letrista ali, soltando algumas letras ali hum. fazendo igualzinho o Rodolfo fazia Legal. no Raimundos, né? E esse amigo me chamou, e quando eu cheguei na casa dele, o Marcel, lá em São Carlos, cara, foi aquela realização de sonho, né? Eu vi a bateria, vi o baixista, o Fabião, vi o Carlinho, o guitarrista, o Jair, que fazia vocal também, e aí eu tive a oportunidade de cantar. E foi, uma, foi a primeira vez, e a gente fez apresentações em escolas, mas, claro, no nível... É, da nossa cidade, eu tinha 15 Sim. anos, né? Tava é. aprendendo sobre fazer aquilo, e ainda hoje eu tô aprendendo, né? É sempre aprendizado, sempre né? Sempre aprendizado. E depois dessa banda, eu acabei montando um outro conjunto, punk rock, né? A banda chamada Cavalo Podre. Depois fui para outra cidade, era Satuba, montei outro conjunto de rock chamado Hobby Hood. Depois vim para São José, montei um conjunto com meu parceiro Zó Wolfgang. O Gerson e... Zó? Gerson Zó, pô, meu irmão gente... de anos. Caramba, de anos. o, Gerson, jo, o Gerson, jo, Gerson Zó. Zó. <risos> Já teve aqui é, com a gente aqui, ele com a banda boa dele. Sim, gente pô, boa, um abração para o Zó. A gente fez até um especial de 20 anos dele aí, de carreira. Ah, uma aham, música que a gente tocou, um cara magnífico. E, ah, esse, gente, e, e, essa banda, e essa banda ficou aí anos aí em São José. A gente, obviamente... Teve foco em vários projetos individuais, usou com outras bandas e tal. E eu fiz esse meu trabalho solo, o Rock. Gravei esse disco e comecei a gravá-lo em 2016 e em 2017 que eu realmente lancei ele. Legal. Dentro desse, desse tempo aí que você foi trocando de banda e tal, como que eram os estilos da banda? Era mais... Rock autoral ou era mais sempre, como? É eu sempre, sempre fui do autoral. Sempre foi autoral, né? Sempre fui do autoral. Assim, do punk rock ao rock. Um detalhe, né? Eu também fui é, baterista muitos anos, né? Uhum. Essas bandas todas aí que eu falei, com exceção da primeira que eu comecei cantando, a partir da segunda, que foi a banda punk rock, o baterista faltou no ensaio, eu sentei na bateria e comecei a tocar. <risos> e fiquei lá por anos. Certo. E fazia bateria e vocal, né? O Legal. Wolfgang, por exemplo, bateria vocal, Robbie Hood, né? E o próprio Cavalo Podre era nessa linha aí. É, no Bellini, eu só faço vocal, né? Eu tenho meu... Aí você, não, deixa, eu só quero, Agora, só quero cantar, dá licença. É, foi um momento que eu resgatei aquela minha origem de garoto jovem querendo sonhar. Porque na minha idade, eu que nasci, sou da década de 80, nasci em 80, né? Uhum. É, não era tão comum como é hoje você ter acesso à música, a seus artistas, a você verdade. conhecer, a você atingir, não só em nível de instrumento, como em nível de aprendizado, de aula, e também em nível musical, você ter acesso. É verdade. E né? lá em São Carlos, a minha família também não me proporcionava, porque ninguém era músico, então não tinha porra nenhuma, né? E aí, resumidamente... É, o autoral, ele sempre me abriu a trilha do sonho, do você criar, você poder se posicionar né, e falar, porra, agora eu quero passar a minha visão, né? a minha visão do, do negócio. Né? E a música foi o um meio de expressão para essa arte aí. Dentro dessas várias bandas, você sempre como é que vocês faziam? Você que era a maior parte do compositor, ou vocês dividiam como que é? Não, acho que sempre as bandas eu sempre tive parceiros, né? Acho hum. que são parceiros musicais que ajudam a gente constrói, né? que ajudam sempre. E até esse trabalho meu solo, né? Eu tive uma parceria do Eduardo Dan, meu produtor musical, que foi uhum. algo fora do comum. E depois o Dudu, Dudu Sherman também, do Urca Music, lá abraçou o projeto, o Fred Nascimento que participou. Então todos esses trabalhos sempre foram com parceiros. O escrever as letras, eu sempre escrevi muitas letras, então ah, esse não. disco Bellini, todas as letras são minhas, né? É isso que eu olhei aqui, é o, tá, o cara tá é. querendo todos os direitos autorais mesmo, todos... São todos meus, é, né? São é. todos, são todos do Bellini. Não, os teus conexos que são dos artistas <risos> ah, é que, que é, tocaram os teus conexos. isso. Pois é, esse disco eu fiz a bateria e fiz o vocal, né? Certo. O Dan fez o baixo, a guitarra. Dudu Sherman fez guitarra, solo, algumas faixas e algumas bases. Certo. Fred Nascimento fez gaita, fez violão, né? Uhum. E saiu esse disco aí de 10 faixas. Legal. É, dentro daqui, galera, ó, Belini trouxe aqui pra, pra gente aqui da rádio, ó, é, o CD dele tá, ó, tá aqui bem legal, né? A carona bem grande dele, esse daqui é o mesmo que tá aqui, ó, beleza? É fácil de achar, é só olhar essa é, carinha aí. É, isso, aqui, ó, tá bem legal também a parte, na hora que eu abri, aqui eu tomei uma, uma fiquei surpreso aqui, que eu não esperava esse, essa imagem aqui, bem legal, cara. É um CD, né, um CD mesmo, mas, opa, deixa eu abrir aqui, tá meio, vamos lá, vamos lá, tem que ser com as duas mãos, deixa eu ver se consigo tirar, aí, dá um destaque maior. Tá vendo? É, parece um vinil, só que é um CD, eu achei bem legal, cara, bem legal mesmo essa, essa parte aqui da produção, muito legal. E você tá falando então do CD, cara, é, além de do físico que você, tá, é, que você falou, conta como, como que foi, é, como que é o CD por dentro, são quantas faixas? Pois é, esse, esse disco que ele tem 10 faixas, eu é, levei todas as letras para o Dan, certo. nós começamos a produção, né? Fizemos as gravações, finalizamos lá no Urca Music. Uhum. É, é um disco que retrata, assim, muito do que é o Bellini, né? Todo esse, esse meu, o meu sentimento, o meu jeito de pensar. um disco que fala um pouquinho de boemia, de romances, né? Certo. E aí cada letra tem uma vertente, né? E o dedo do produtor também de poder te direcionar dentro da música, Sim. né? É, ao, ao ouvir aí durante a semana, cara, eu acho uma coisa interessante é porque, assim... Não sei se você tem isso também, mas quando você ouve uma música assim pela primeira vez, você geralmente lembra do lugar que você tava, né, Legal. então você escuta uma música uma música que você nunca ouviu, ok, você vai ouvir ela aqui agora, você vai sempre lembrar desse lugar ouvindo isso aquela é, música, tá. então cara, eu, eu vou sempre lembrar dessa música quando eu estiver andando de bike, porque eu andei de bike pra caramba ouvindo as suas músicas. Legal. É, e ao analisar assim o CD, cara, olhar também toda a parte de produção, é, a gente percebe um álbum bem consistente e maduro mesmo né? Temas é, mais maduros né? Então a gente vai falar um pouco mais Um, um caso a caso, né? uma música a música aqui Daqui a pouco E pra começar, cara é, Já que o pessoal conhecer, aí, escutar sua música Ouvir sua voz cantando né? Porque até agora eu só ouviu você falando Só ouviu falando, né? <risos> aí eu vou colocar então aqui uma música pra galera ouvir Legal. Vou começar com Como Ser Sincero Bacana Aquela bacana. gravação acústica, acústica que vocês fizeram no, no Oversonic, né? Legal, isso Ficou bem legal, então vou colocar ela aqui pro pessoal ouvir, já conhecer E em seguida a gente fala, volta aqui falando um pouco mais sobre o álbum Falando um pouco mais sobre sua vida E é isso aí, Legal, beleza? bacana, Tardelli Então é isso aí, vamos lá, galera Escutar então Bellini, Como Ser Sincero Presente ar com lágrimas De peito aberto, quente, deu calor Voltamos então aqui, galera, a gente tava tendo um papo aqui super sincero, né? É isso aí. Estávamos <risos> tendo aqui um papo super sincero aqui sobre a vida do Bellini e tal, várias mudanças que aconteceram aí na, na vida dele, morava em apartamento, na barra, né? Ele Parece... <risos> tava contando então, galera, como que foi né, o processo de composição de alguma das músicas né, que, que estão nesse álbum aqui. E achei bem interessante que do jeito que a gente estava conversando, é, eu planejei aqui, cara, pra gente fazer uma, uma leitura aqui de cada música, né? É, vamos ver aqui o. Né, a gente começou, aqui, come, começou com essa música. É, como ser sincero, ela já tá mais pro final do, do CD, mas a gente daqui a pouco volta nela, né? A gente fala um pouquinho sobre, sobre ela. O Benin vai dar todos os caminhos da pedra aí para você entender essa é música. Essa <risos> Legal. Essa, como ser sincero, é uma versão acústica, né? E a ideia dessa música é realmente mostrar aquele cara ou aquela pessoa que não está tão confortável assim, não é tão acomodada, né? Então ela procura lutar, ela procura batalhar pelo que ela acredita, né? Sim. E na vida, para você é, conseguir atingir os seus objetivos, você vai ser sincero e vai receber sinceridade. É e aí você tem que estar preparado para a vida, né? que é um pouquinho disso que a gente estava conversando, né? São composições de uma vida toda, né? De momentos que você está no lugar, momentos que você está bem, você está triste. E quem são as pessoas, né? Que vão realmente te amparar, né? Quais são as portas que vão estar abertas se você voltar? Então, realmente foi uma uma letra aí para despertar, né? Para a gente entender se a gente quer conviver com o nosso hoje ou quer criar um amanhã diferente mas vai estar dentro de você é verdade aí e tem tem o dilema aí de como às vezes se expressar né porque às vezes é, palavras como é que é palavras palavras de... mal contadas é, né de... ditas eu... de frente elas é, podem machucar por isso né? essa, essa de, de né às vezes a sinceridade né às vezes machuca né o, teu, o que ao, ao ouvir essa música foi isso penso... O que me veio assim a mente, né? Nossa, é meio difícil, às vezes, ser totalmente é. sincero. É difícil e a música Mas traz é, isso, né? Uma é. Coisa. É, essa é como ser sincero, né? Ela, ela, em geral, as músicas do seu álbum, elas são bem curtas, né? os três Sim. minutos. É, são, bem é, diretas, é, são bem diretas. São bem rock nacional, assim, brasileiro. Passou a mensagem, botou ali... 30 a... minutinhos, foi é. e já era. E aí, no show, a gente tem mais músicas que Sim. a gente acrescenta. É. E aí, o show é uma energia diferente também, é uma coisa bem dinâmica. Certo. E a ideia é botar ali uma hora, uma hora e vinte de som e soltar o rock autoral. Esse disco tem 30 minutos. né? É. E ele foi desenhado também para ser executado. Né? A ideia é: essa, essa, esse é. foi o meu desejo. Sim. Colocar ali junto com o Dan as linhas de guitarra, baixo, bateria, eu cantar as minhas letras, apresentar as minhas ideias e tá aí é. pra galera ouvir, né, e Sim. tudo mais. É, dá pra perceber que é bem é um, um álbum bem, mais, bem comercial mesmo, você consegue, é, essas músicas conseguem to é, tranquilamente tocar em diversos lugares e a execução também é, é, de, é muito fácil né, de ser feita. Sim. É, só nessa, no Como Ser Sincero... Aí você leva também o um violino lá. Pois é, é um aí violino. o Dan botou umas coisas, não, é. mas eu só faço vocal, é. Aí quando tem o show, tem os parceiros que, que fazem bom, ali alguma é. coisa, é. Porque. O legal dessa música, como com ser sincero, é que em determinados momentos é. dela tem alguns algumas nuances, alguns violinos, né? Exatamente. Cheguei até a identificar algum timpa, não sei se foi tímpa no ah. isso mesmo, o Dan ah, colocou. É. Uma... Isso tudo foi criação do Dan. Legal. E deixa eu te falar uma coisa. Muito bem criado, Você sabe que o lance da música e da arte é importante para quem tá ouvindo, que é o seguinte, é, não é uma questão de ser mais ou ser menos De você colocar mais elementos ou menos elementos De você ter uma música mais longa ou menos longa uhum. Essa foi a música que o Bellini quis fazer Esse disco é do jeito que eu quis Do jeito que eu sonhei Então agora eu vou fazer outros que podem ser diferentes Podem Entendi. ter músicas mais longas, menos longas uhum. E é isso que a maioria das minhas letras querem dizer que se você que está aí agora quer ser cozinheiro, porra, cara, vai lá, pega o livro, entra na internet, estude, vire um cozinheiro, daqui 3, 4 anos você está, entendeu? É e vai, Tem cara, mas faz. Agora, quantas pessoas vão virar para você e falar assim, nossa, o seu tempero é ruim, <risos> né? não gostei, entendeu? É. O não gostei, o é ruim ou não faça... Esse aí a gente já tá cansado de ouvir, é verdade. entendeu? O nosso povo e a nossa arte precisa de amor, cara. É isso precisa aí, Precisa de união, né? É isso aí, mais união galera, então ó, a gente vai fazer aqui um pequeno apoio cultural aqui, um intervalo Já já a gente volta falando um pouco mais sobre o Berino e dando continuidade aqui Agora que a gente tá na primeira música, cara, você isso acredita? Aí. Porra, joia! Nossa, é. vamos, vamos ver se a gente consegue falar de todas aí dentro vamos de uma bora. hora ah, Vambora <risos> Beleza? Então galera, a gente vai aqui pro nosso rápido intervalo Já já a gente volta, beleza? Até mais A música, o que aconteceu aqui, cara? A música meio bem é curtinha, né? 2 minutos e 27 minutos você dizer com essa música aí? Conta galera. Cara, essa música aí, o que aconteceu aqui, ela fala um pouco da transformação mesmo da, da pessoa, né? Dela tem uma mudança e de repente ela começa a enxergar com o seu coração, com seus olhos, sobre um outro aspecto, né? E isso às vezes está relacionado a um relacionamento, né? Que essa música ela fala muito disso, que o meu coração já não bate mais por você, né? E aí é esse negócio da vida que continua, da vida que segue e de amores e romances, né? E aí é uma coisa que aconteceu dentro, né? É aquela transformação que você sente depois de uma grande paixão, né? As etapas que você passa, né? Uma paixão, um amor, uma separação, né? E aí você tem que seguir. É uma música sobre os mesmos sentimentos. Né? O que eu coloquei aqui na minha singela análise é assim. Às vezes a gente gosta muito de algo, mas isso muda. E aquele sentimento também muda, né? Exatamente. Os sentimentos o que a música me passou. Você falou que gravou também a bateria de, do, do, de do disco. Cê, né? Eu fiz todas essas baterias ah, aí. Legal, cara, que me chamou bastante atenção. Foi a gravado pensa, aqui não. em São José com Glauber essas baterias. Ah, legal, Glauber que tá aqui. Glauber Ribar. E Nossa. aí, e aí depois fui para o Rio finalizar o disco. em todas as todas as bandas que eu tô trazendo aqui para cá o Glauber tá, tá participando aí do, do movimento, tá fazendo. Legal, cara. Fazendo o um rebuliço. Que eu coloquei também, cara, que foi feito, é, eu o surge bastante ali aos ouvidos é a bateria no começo né que eu gosto bastante essa bateria que começa com um bumbo primeiro Sim. Então você começa com um bumbo dá uma quebra na música Faz Acho uma bem, virada bem legal interessante é, aí a bateria né que fica só marcando e a guitarra ela vai mesclando, né? Sempre a melodia com a voz. Né? Isso aí. É uma coisa que a gente percebe em todos os, maioria das músicas, né? E esse solo aí quem fez foi o Dudu Sherman. Que botou um solinho de guitarra ali no meio da música também para dar um desenho legal. Sim, ficou bem, bem bacana mesmo. Então essa aí é essa música, o que aconteceu aqui. É pra, pra galera que quiser ouvir também, onde é que pode encontrar todas essas gente, músicas? Bom, né? a gente pode achar o Bellini no Spotify, é, iTunes, Deezer, Amazon. Só digitar lá Bellini, já vai aparecer esse rostinho aqui desse <risos> disco aí, vai né? Vai aparecer um cara cabeludo lá. cara cabeludo, né? É ele. Tá é um pouco menor o cabelo, tá mais arrumado. <risos> Belinihock.com é o é meu site, se digitar Belinihock aí no Google já aparece uma porção de coisas, o Facebook também é barra Rock. Legal. e é isso aí, dá pra achar todas elas. É isso aí, então partindo aí pra música 2, A Rua e a Lua, também é uma coisa mais rockabilly, né? Um a dois. Rua e a Lua, fiz em 2002 essa 2002. música, é Arama, faz bastante É uma música tempo, que mostra aquela nossa aventura de sair pra rua, né? É. De você sair de casa e aí você vai voltar, qual será o seu próximo passo, né? Uhum. E toda a magia da rua, da lua, das luzes, né? Sim. Daquilo que às vezes você não sabe se foi só uma curtição, só uma noite, só uma, <risos> uma chapação, ou se é algo concreto, né? Tem que ter muito cuidado com a noite, É, né? é verdade. O destaque aí da, dessa música é, o, é no baixo, cara. Eu sempre fico ouvindo muito baixo, cara, porque eu sou baixista. Legal, cara. Então... Fica bem legal, bem, tá bem destacado o baixo nessa música aí. E uma frase aí que eu achei é, a, fazendo né, que a leitura da música, né? A luz da luz se confunde com as luzes. Da rua. da rua, né? Que você faz aqui uma análise. Que é disso também, você não sabe se você tava loucão, se chapado. Exatamente, <risos> ou, ou, se, ou se às vezes é uma luz mesmo, tentando te indicar algo. Porque às vezes você não tá chapado, nem bebeu, nem nada, e você tá só caminhando pela rua. E vê alguma coisa, opa, aquilo que é, é... Ser algo? Será que é a lua. É, como uma lua cheia pode te impulsionar a algo, é né? O pessoal às vezes fala, ah, a lua hoje está linda, né? E de repente já te desperta um brilho diferente no olhar do que uma noite já um pouco chuvosa, que você tá mais recatado. É isso aí. Olha é só. É o que chama vida, né? É isso aí. Olha só, galera, vocês tinha noção. tinha noção da profundidade dessa música aí ah. <risos> só antes cara a gente já falou da da música como ser sincero mas uma coisa que me, eu devia ter falado que eu não falei na hora que ela é uma composição assim boa para fogueira cara né Esse, tipo de, é, de um dual isso tá no um dual aí você toca eu pega o violãozinho ali toca como ser sincero né bacana cara obrigado <risos> é isso aí então já partindo então para a próxima música a próxima música é uma afirmação não quero mais te amar. É, o não passa a ser uma afirmação nessa é, música, né? Eu acho que é aquela de quem não quer sofrer, é. quem não quer viver de amarguras, né? É verdade. A vida é um aprendizado, então pode ter certeza que você vai aprender a cada momento da sua vida, seja com relações profissionais, pessoais, seja com amores, com amigos, né? Sim. E essa música, claro, foi escrita por algo que eu quis materializar naquela vontade de fugir, mas não dá pra fugir, né? É, o, o legal dessa música né, são esses, esses dilemas, né? Que você quer fazer mais, né? Tem essa, essa dicotomia. E o é que eu falei, né? O não ali ele funciona como uma afirmação, né? Eu achei, achei interessante. É, não quero te amar, tipo. É, parece que é não, mas você tá afirmando. Então. Não quero mais, já te amo e não quero mais, é, é, né? alguma coisa assim. Cara. O que então, farei agora, né? Essa, trouxe também essa, esse alento aí para é. mim, essa, é, essa, essa visão assim, meio. Sim, sim é, não, assim, de, de e, é, e é engraçado que tem um pedacinho dela que fala assim, né? Desejos da vida, loucuras e fases. E aí quando você fala não quero te amar por uma frase dessa, você uhum. pode estar tá falando também que você não quer amar um emprego, um trabalho, alguma coisa que, tem, alguma coisa que, não quando, para, que você tem, quando na verdade comportado. você precisa daquilo, né, cara? E você tem que se resolver pra é. manter sua vida. É verdade, essa foi a primeira música que eu ouvi sua, cara, tem, acho que uns 4, 5 meses atrás, você postou ela no Facebook e tal, eu sempre acompanhei lá o seu, Pô, seu cara, trabalho. cara, que legal. Então, então foi a primeira música que, que eu ouvi sua, né? Então, é, uma guitarra também detalhada né, no final... É, não dedilhada, mas é, desenha como se fosse dedilhado. Acho legal também essa é interessante, essa composição que você fez. Bacana. E, essas, e esses vídeos aí também só aproveitando. O Ricardinho Pacal, grande baterista. O Filipinho Rosa, que é um grande guitarrista. Sempre estiveram comigo. Atualmente o Tarciso está fazendo baixo também, que é um cara sensacional que são pessoas que me dão uma energia para poder fazer um show, poder fazer uma, um, um vídeo, né? que eu faço questão de falar desses caras aí que são músicos assim demais. Aí sim, então galera, também um abraço aí, repete o nome deles. Banda Bellini Rock, Ricardinho Pacal na batera, Filipinho Rosa, Rosa, guitarra Galinha. e backing vocal, um e o Tarciso Baixo. E o Tarcisão, um abraço aí, cara. então Abraço aí pra galera da banda do Bellini, né, da que não, não estão aqui, mas estão representados aí pelo... E Lúcio. vários outros que sempre estão tocando comigo, o Luciano fez um show é. em então, Tobaté, baterista também, cara, super bacana. O Fred Nascimento veio participar com a gente, a Luizy que tocou com a gente no, no Cine Santana lá atrás. O legal de ser é música aí. é isso, né, cara, porque abre é, oportunidade pra muitas amizades, né. Cara? São essa amigos, casa... não, cara. amigos que abraçam o teu projeto, independente de qualquer coisa, é isso que vale. É isso aí. Então, ó, a gente, essa música aí não, então tem um... Tem um... Que vocês fizeram na, na Oversonic também, né? Oversonic, grandes parceiros da Oversonic é isso. E a próxima música, então, é a música Quase Sempre Desfaço Que também tem um clipe, né? Tem um clipe, essa música aí, eu é, recebi ela chegando no Rio de Janeiro Um dia de madrugada, eu ia gravar os meus, as minhas músicas lá no Urca Music Dudu Charmão, quem fez toda a gravação e distribuiu todo o disco Urca Music Warner Chapel e eu desci, faltava uma letra, eu peguei um ônibus, cara, e passei a Aparecida, falei, porra, me dá uma ajuda, meu pai, minha família é sempre muito devoto, eu também estive lá no nascimento da minha filha, né, uhum. e acredito muito que Deus e essa positividade é um caminho para as pessoas, para o caráter, né? para ser o bem, e chegando lá, eu passei e falei, cara, me ajuda, Não, o nome dela é Conceição, eu falei, porra, me ajuda aí, Nossa hora que eu quero chegar, que quero uma música, cheguei lá, as pessoas começaram a passar por mim, e a música veio, que eu sou igual a vocês, mas quase sempre disfarço, porque cada um tem a sua carcaça, a sua casca, cada um se veste de um jeito, cada um faz de uma forma diferente, gosta de algo diferente, mas somos todos iguais. Sim. Seres humanos com sonhos, desejos, obrigações. E é importante a gente lembrar que, no final, nós somos seres humanos. Né? Somos, nós somos gente. Gente. A gente não pode achar que o outro é menos do que nós, ou que um é mais bonito ou mais feio. O que define, então, o que é bonito e o que é feio, é, né? Exatamente, cara, é o problema da beleza, né? Vai definir o que é belo. Belo é uma... Não, não tem jeito. O belo não é o cantor, tá, gente? O não belo... pode ser ele, né? <risos> A gente está falando aqui é. de um conceito mais abstrato. O belo né? é aquilo que você vê de mais <risos> é, belo. Sim. Né? E é o, é o que realmente essa música traz. Interessante, cara, eu gosto muito de, da, das histórias por trás da, da música, né? Porque... É, a gente percebe realmente algum, um viés mais também religioso nessa música é, uma coisa Só que não tão destacada, né, por é. exemplo Você falou agora que eu tava num ambiente Mas mesmo assim a música ela traz alguma coisa Exato. disso Tanto é que ela é uma constatação da, da nossa pequenez é. frente ao universo né? Nós somos seres lugares. pequenos é. Neste universo tão farto. Exatamente. Então, Exatamente. Né? Do nosso tamanho. E o clipe, cara, eu é, e o Fabinho. Do clipe aí pra galera, eu e o Fabinho, viu? nós fomos abordando pessoas, alguns amigos, alguns não amigos. Então é Aparecida também? Aparecida, ou? Taubaté, São José, Jacareí. Caramba. Alguns amigos sensacionais, Andrelina, Sibele. É, Ricardinho, puxa, eu não posso falar os nomes que eu me esqueço de todo mundo a memória é péssima, mas eles sabem o carinho e a gratidão e algumas pessoas que a gente parava na rua, nos locais e pedia a pessoa aceitava, eu cantava legal. um trechinho da música e a pessoa gravava né? é na gratidão, pela uma gratidão imensa que eu tenho desse carinho que eu recebi é, ficou um clipe bem, bem legal mesmo, porque tem uma, essa participação né? as pessoas geram também o um engajamento, né? a pessoa está participando do clipe gera também dela às vezes é, tem mais oportunidade de ir acompanhando né porque pô, aparecendo no clipe daquele artista então ela vai acaba se transformando fã né, dele Foi legal, é legal cara entra lá no, no YouTube para dar um para assistir e tal Compartilha e, e somos. Um. Você sabe que teve gente que participou, cara, que nem tinha assim, YouTube, não tinha noção é, nenhuma de música. Mas quando eu participar. Quando eu contava a história e eu fazia o pedido, a pessoa fazia por mim, sabe? Uhum. E foi um dos momentos, assim, eu ouvi muitas palavras como Deus te abençoe, Interesse, seja bom, feliz, é, porra, para, é, é, é, vai dar tudo certo. Um, uma imensidão de carinho, que foi Meu. o que me marcou nesse clipe aí. Eu me tornei uma pessoa um pouquinho melhor, cara. <risos> Aí sim, eu comecei viu, a perceber hein? o que realmente importa, cara, eu acho. Aí sim, Belene, é esse clipe, então, pra galera que quiser é, saber um pouco mais dele, tá lá no YouTube, não é isso? YouTube, Bellini Rock, você entra lá, tem o, o vídeo da Como Ser Sincero, da Não, e esse vídeo novo, Quase Sempre Disfarço. E logo, logo, tá saindo mais um clipe, que é o da música Meu Bem, feito pelo meu grande amigo Guilherme Murakami, Mu, Murakami, se eu errar o nome, ele vai me matar, mas é o Guizo, Sibelinha, <risos> Perão, tá saindo logo, logo aí também, mais um clipezinho. Cara, maravilha, cara, maravilha que você tá fazendo isso, sabe por quê? Porque Meu Bem, foi a música que eu mais gostei, cara. Eu falei, putz, quero você. Eu, eu, era uma coisa que eu ia te falar, você precisa fazer o clipe dessa música, porque eu gosto muito de, de rock, cara. De rock, legal. rock and roll. E essa aqui foi a, a mais pesada, a assim, mais pesada, né? O riff, então já, já começa aquele. Nossa, muito, muito legal mesmo, cara. Então a, a música Meu Bem, né? Só tem. 2 minutos e 52. Conta um pouco dessa música aí, como foi o processo de criação? É, pois é. Essa música aí, ela vieram alguns versos na minha cabeça ao longo da minha vida. E no final, quando eu peguei esse refrão, eu falei: Juntei tudo. Tá aqui, né? Que é aquele cara, velho, que de repente ele se casa, mas ele para de jogar futebol, né? A mulher que tinha os amigos, mas aí ela foi, sei lá, fazer uma coisa, aí não pode fazer mais, né? E ela quis retratar um pouco de uma figura, de um ser que está querendo continuar toda a, a vida sem romper um laço, né? Sem Sim. precisar se deixar de ter um relacionamento. Porque ela fala disso, é né? É, que o perceber. cara tá ali, tá junto, tá na convivência, tal. Mas muitas as vezes, Quer sair com os amigos, né? Porque você tem... vai ter momentos na sua vida sozinho, porque você é um ser único. É importante é a gente saber disso, né? Você é tem que se amar, ó. Você tem que se amar. Você tá em primeiro lugar, né? Exatamente. E aí você às vezes quer chegar um pouquinho mais tarde em casa, né? Sim. E aí é, quem é que o seu cara? o seu o seu dilema? Né? Os velhos amigos, né? Bota lá uma lista de pessoas, faça contato, é. todo mundo já tá. sacanagem, né, velho? O único problema dessa música, cara, ó, que eu não gostei mesmo. Sim. Ah ela ser de 2 minutos e 52 cara, tinha que ser mais longa. tinha que ser mais longa cara, tinha que ser mais longa eu gostei realmente dessa música, música muito boa, é... que bom que você... você vai lançar então o próximo clipe dessa próximo música clip, porque eu é... já fico ali na guarda, assim que você lançar cara, eu já vou botar ela aqui pra rolar aqui no... na... na rádio que a música é realmente muito legal, que bacana, cara. beleza, e a... a próxima música então é a música seguir né a, a música ela é um, um pouco mais longa, acho que os, os 53 que está aqui no seguir, você devia ter jogado, devia ter na, jogado outra. na outra. Devia ter jogado na outra. Pois é. é. Mas é uma música um pouco mais direta, né tem uma boa melodia, tem um solo mais cadenciado. Tem um, O que eu fiz a, a análise aqui né que é um bom guitarrista, que sempre mantém uma estética. Legal, em toda é. Vida. Todas as músicas aqui tem uma. O Danzinho que uma... fez isso aí, meu que amigo é. Dan. Então dão um abraço aí, cara. Parabéns aí pelo e, e essa música seguir também é uma que mostra que você tem que seguir na sua vida, independente de qualquer coisa, é. né? Mas que vão acontecer várias coisas. Certo. Várias coisas vão acontecer. Lembra é. de... E, de... e às vezes você vai estar num jardim que você vai ver várias rosas, né? É. Mas qual daquelas é a mais importante para você, é, você Que merece cara. o teu respeito e <risos> o teu carinho Porque são tantas E tantas delas que vão abrir um brilho para você Uma beleza exuberante Que você vai querer Estar próximo delas Mas aí de repente você pode se lembrar Da mais importante né? É, exatamente Então galera, tá vendo? Ó, as músicas do Belém Tem todo esse viés, viés aí Filosófico, uma coisa bem timista Que é o que a gente percebe realmente ao ouvir o álbum dele Uma coisa bem, bem timista Uma coisa que a gente consegue interpretar E o Bellini mesmo é... A próxima música aí desse CD É a música Música a música, é música música Música música <risos> Exatamente. Que é aquilo que a música traz pra gente, né, cara? Botar a galera pra dançar, quer fazer uma brincadeira ali desse negócio de movimento, que ela mexe com o corpo, e de repente uma música vira uma trilha sonora pra sua vida, é né? Verdade. E aí ficou esse preenchimento aí, esses vocais do Dan também. Ele que botou Back In no disco todo, ficou um negócio super legal. Legal. Lembrando que a gente pulou aí uma música, porque a gente já falou dela no começo, galera. Né? Como ser sincero, né? a gente já falou dela e a gente pulou pra música. Então a próxima música é a música Sonho, também tem 3 minutos e 32. E o destaque dela ali é um... a Gaita, né? A Gaita. A Gaita. Então, o Fred Nascimento, ele tocou aí com grandes ídolos, né? Tocou com Legião, tocou com Barão, com Capital. Caramba. E quando eu, quando eu fui gravar esse disco lá no Urca Music, conheci o do Sherman, é, junto com o Dan, que foi quem me apresentou. O Fred estava no estúdio, fiz uma grande amizade com ele. Ele não só gravou violão nessa faixa, como ele gravou também a gaita. E esteve comigo em três shows, já um em São José, um em Taubaté e um em São Paulo. É, está fazendo uma música nova comigo também, que se chama que Será... Estamos gravando aqui no, no Oversonic, né? Aí você vai lançar ela como um single? Vou lançar mas... como um single, e está saindo mais um single lá com o Dudu Charmão. E aí a música Sonho, né? Só para dar mais uma conotação de sonho, eu procurei colocar um pouco ali é, do que você vai é, tentar colocar, é, tentar seguir na tua vida. Ou que você, é, Se você sonha, você tem que correr atrás. Mas você também tem ao longo da tua vida outras responsabilidades, Sim, né, que verdade. podem te tomar tempo ou não. É isso aí. É, a próxima música, então, cara, é a música Queria Bem Mais, que essa, no meu ver, foi uma excelente é, deixa para encerrar mesmo o, a, o CD, porque é, é a sensação que a gente fica ao ouvir o CD. Não, eu queria escutar um pouco mais, cara. Pois é, cara, e essa, e essa é meio que o um resumão da minha história, sabe? Do que, eu, do que eu vivi, de onde eu nasci, do que eu procurei é, trilhar até chegar na composição final do disco certo. E o Queria Bem Mais é realmente aquela mensagem, né a mensagem final do disco De que você precisa querer bem mais, né se você deseja, você tem que querer bem mais Se você está feliz com a sua situação atual, está feliz com a tua, sua situação atual você só não pode se conformar, né? Sim. Achar que são os outros que vão reger a sua vida. É verdade. É, nessa música aí, é, realmente é o que eu coloquei aqui, que a história ela retrata né, a mudança de alguém que morava na né, cidade pequena, é o que o que apareceu na né, música. Mas tenta a vida na cidade grande, né? queria bem mais. Pois aí, é. Deixa e, essa. E olha que engraçado, né? Eu nasci em São Carlos em, 90, em 1980 e saí de lá em, 1900, em 2000, uhum. né? sair para trabalho, né? tive que fazer diversas coisas aí profissionalmente, e acompanhando essa carreira musical, que estou com 23 anos de, de trajetória. né? E eu saí daquele universo justamente para galgar uma amplitude, e eu acreditava que nas capitais, né? nas grandes capitais, naquele momento, eu encontraria algo mais, encontraria algo, alguma abertura maior. Sim. Hoje em dia, com essa globalização, com a internet, com o YouTube, com tudo mais, isso já não é muito assim, tá? Mas para um garoto, em 1995, só quem viveu sabe como que era, né? A gente não tinha internet, né? A internet é veio pro Brasil em dois mil e pouco, né? Sim. Celular, é, é. Recente, né? recente, né? É, eu, eu para curtir o meu artista, eu pegava cassete, as minhas primeiras gravações são em fita cassete. Eu também, cara, eu ficava maioria, no, eu, no rádio para é, passar essa música e eu gravava. Pois é, a maioria dos vídeos são aquela VHS, né, que era o vídeo cassete que a gente tinha e uma luta, né, então assim, porra, demais, e eu, eu falei, cara, eu vou batalhar, viajei o Brasil inteiro, corri atrás de muita coisa, fiz vários parceiros, gravei meus discos, esse é meu sexto disco, né, meu projeto é rock Pro, nacional, solo, né? projeto solo, primeiro solo, e meu projeto é isso aí, é rock nacional, né, botar um pouquinho de verdade, né, Tardelli? É isso aí, cara. E, e o que a gente, ao finaliza, finalizando aqui a análise aqui do álbum, né? Que foi, cara, a gente conseguiu analisar o álbum inteiro, você acredita? Que massa! Cara. Velho. <risos> Legal. E eu falo para caramba, o radialista <risos> ele <Cê> consegue? <risos> Não, que isso, cara. Quanto mais você fala, melhor, porque a gente consegue né, desenrolar e tal, conversar sobre várias coisas. E sobre esse álbum, então, é eu, ao ver aqui, né, um álbum autobiográfico, né? Realmente, um álbum maduro. Temas adultos e tal, às vezes chega até negócio de separação, né? Então tem, tem um. são temas realmente mais, mais maduros, né? Então, Berinho, ó parabéns aí pelo esse álbum, tá muito legal, cara. As músicas realmente muito interessantes, a parte da fotografia também, a gente tava conversando aqui antes de entrar no Sim. programa. Que é uma coisa que eu também gosto pra caramba, essa a fotografia, então fica observando tudo, cara. Então, tá muito bem feito também, a parte de divulgação, o seu. Sua página também na internet. Legal. Qual é. que é mesmo? Beline Rock.com Rock. e o Facebook barra Beline Rock. E esse disco, aí, só o, o, um, um comentário rápido. O Dan fez as fotografias de capa e de fundo e a Madalena Eterna fez essa foto de centro aí linda, né? E no meu site, no Facebook, tem também foto dessa galera e da Denise Helena, também do Versone, que são assim... Três pessoas aí da parte de fotografia que me apoiaram muito e tem muito material desses três aí. O Guilherme Murakami também é um quarto parceirão que tá também botando foto do Belinótico aí pra cima. Aí sim, hein? Belinho ó, o pessoal aqui da Voxi é, agência musical, eles estão realizando aqui um concurso, cara, na. Ah, vai ser no, no Moto Café. Então eles pediram aqui pra. Né? Dá um, um tchan aí pra eles Vou fazer aqui algum merchan aqui pra eles, né? Fazer o que, né? Rafael Marreiro aí, o Marreiro, um abração, beleza? Legal, Rafael. Parabéns aí pela, pela iniciativa. Pela né? iniciativa. É, Tem então, que botar a galera pra tocar, meu amigo. É isso aí. Então, ó, é, já tá feito toda a parte de sorteio, né? É, são três bandas por noite. Então vão ser todas as quintas-feiras, três bandas, vai ter a, as pessoas vão tocar lá e galera quem, quem quiser comparecer né, comparece lá no é, Moto Café que vai ser bem legal. Olha vai vão, vão ter as seguintes bandas: banda Bad Milton, adorei esse nome cara, Bad Milton, é é, Noise House, Auto Rockers, Medo de Fobia, Geração Zero, banda Jeff Jav que já tiveram aqui a medo de fobia também Black Ink, Black Ink ganhou o último concurso aí dos do cervejeiros Uma excelente banda é, República 34, a gente já tocou música deles aqui A banda Hotel Cubano que já teve aqui, já tocamos música deles A banda Núcleo Zero, a banda Ups Circo Paladino, Baião Chinês, Argumento Brasil Banda número 2, Aura Escura, Mini Pai, A Brisa, Legítimos, Legítimos a banda do Rodrigão. Rodrigão, um abraço aí, cara, meu parceiro aí, banda Legítimos, é, a banda Jaguar 68, Rafa Martins, Belanes, O Campo, Bet6den, que já estiveram aqui também. Um abraço aí para toda a galera de Taubaté lá da Bet6den, a O positivo A, acho que é isso, né? O mais A. <risos> e a banda Última Ceia E pra finalizar, a última banda Seu Dito, beleza? Esse é o primeiro concurso De bandas aí, realizado pela assessoria, a Vox Assessoria. Então galera, tá dito aí o recado Vai começar é, a partir da próxima Quinta-feira, deixa eu só dar uma olhada aqui Próxima quinta-feira é dia... dia 12 Dia 12, vai começar aí Esse concurso, vai ser bem legal, Isso bem aí. interessante Uma oportunidade aí as bandas E pra galera também que quer conhecer Como que tá, como que tá o mercado aí, Como que tá o o cenário né o cenário musical dá uma passada lá que tem várias bandas bem legais bandas interessantes e vamos lá se divertir beleza galera beleza isso aí, <risos> é isso, aí. É isso aí beleza outro recado aqui o final o último recado que eu tenho que dar é a Cri... cadê a cris cris se você tiver por aí dá um, dá um corre aqui que eu quero né que é a cris que vai dar esse recado aqui ó cadê você cris <risos> Opa, a Cris já voltou. A Cris, a Cris vai falar aqui do recado sobre o, o Alto do Fim do Mundo, que é uma peça né, que vai estar tá acontecendo aqui no, em São José dos Campos. Abrir aqui o. Oh. Ah, deixa eu te falar, na minha época o mundo também ia acabar no ano 2000, viu? Teve é. todo um potencial, a galera achou que ia ser o fim do mundo, lembra disso? Não acabou também em 2018, né? Pois é, é isso aí. Gente. Não, e os caras depois falam, não, vai ser 2006, né, que tinha seis anos. Aí apareceu um outro, não, contaram as estrelas erradas, 2012, é. né? Mas quem tá Você acabando pensa... com o mundo é o ser humano. Exatamente, sempre tem disso. Então, ô Cris, como que. Conta é pra galera como é que vai ser esse, esse alto do fim do mundo aí. Qual, qual que é a história da, do, do negócio? Eu não vou contar a história, deixa o pessoal ir lá do oh, não. não, é o release, é o release. É o musical. <risos> O um é. musical que será, re re será realizado no Teatro Municipal. Certo. Onde fica o Teatro Municipal, Tardelli? Tá de... Eu acho que o Teatro Municipal ele fica ali no Shopping. Shopping, shopping, shopping Center. Parece, parece que eu sei, mas para Cristina Ao que lado do falei. Shopping Center. Né? Parece que você sabe. Ao lado do Shopping Centro. Ao lado do Shopping Center, né? É, o, é o... a esquina ali, né? Amarela. É, eu, eu sei pouco. Eu cara. acho que é ali. É, então. Me perdoa. É o Teatro. É no... no Teatro Municipal. Não sei. Desconsidero, desconsidero que eu falei. <risos> Deixa eu pegar aqui a foto novamente. Isso. É Teatro Municipal, São José dos oh, Hoje a apresentação será às 5 da tarde e às 8 da noite. E Não. amanhã somente às 5 da tarde. os ingressos custam 40 reais, mas... 40 conta, hein? Desconfio que seja 35, hein? Ô, oh, louco, mas ganhar um desconto assim de cara? É? Pô, oh, aí sim, hein? <risos> É a realização aí. é do estúdio Bertoldo Aqui de São José dos Campos O responsável é o Daniel Bertoldo É isso aí, então tá dado aí o recado é, A encenação ainda conta com cerca de 50 pessoas né, Entre os cantores, atores, equipe técnica O preparador vocal, fotografia, figurinista Maquiagem, som e iluminação Tudo isso Só faltou você lá, não, é, é, é, Eu só não vou porque eu tenho que ir no terreno daqui a pouco Mas é, mas, mas, senão eu iria lá e é isso aí, tá dado o recado, galera, então no Teatro Municipal é hoje, né, e amanhã também, aí o alto do hoje, fim do cinco mundo. Hoje, 5 da tarde, hoje da noite, amanhã só 5 da tarde. Beleza, então, voltando aqui a falar, obrigado, obrigado. Cris, muito obrigado. Nada, acho que eu vou ficar aqui, tá acabando o programa, deixa eu ficar aqui. Tá, tá bom, então, já que já, já tá aí, já... Mentira, eu tô aqui pra ter o aí, o... Já passou do horário. Não, <risos> não, não é possível, não é possível, mas ainda tem pergunta Sim, aqui pra oh, ele. Oh, oh. Mas ainda tem pergunta. A gente começou dois é minutos. Mesmo. Vai ter os acréscimos. É isso aí. Não, mas é, basicamente era isso, Belinho. muito obrigado aí por, por você ter vindo, cara. Espero que você tenha gostado de ter participado. Oh, demais, aí. demais. É, desculpa qualquer piada, qualquer ah, coisa é aí, cara. Desculpa nosso D. Imagina. Sempre acontece. Ainda tinha algumas perguntas aqui. Deixa, deixa eu te fazer essas perguntas aí. Pode fazer. Né? Então beleza. Eu tô indo. Se você tá com um tempinho não, aí. Não, fala. Manda bala. Então, cara, é só para finalizar, porque ah, eu fiz fez um... Ó, hum, todo um trabalho legal, elaborando Cris. as questões. É, vou perguntar, dá licença, Cris. só. Vai, vai, vai para lá, Cris. <risos> só para finalizar então, Belino, o que é ser músico para você? Para mim, mais do que ser músico é ser um artista. É você realmente ter uma mensagem para passar. Você realmente é, encontrar um ponto e a partir daquilo você tentar é, mostrar para as pessoas e auxiliar, mandar uma mensagem, poder, de alguma forma, tocar aquela pessoa. Isso, para mim, é ser um artista. O músico, ele no meu caso, está relacionado à arte, mas eu tenho vários amigos que são profissionais da música, que são artistas, que tocam na noite e tal, mas que são é, diferentes daqueles artistas que criam, né? O cara que tá fazendo o negócio, o cara que faz uma peça de teatro, o cara que faz um negócio, né? Então, mais do que o ser músico, eu acho que o ser artista é o criar e tentar se expressar. E nós vivemos uma juventude onde falta é, o desejo por criação e por liberdade de expressão. Tá tudo muito fácil, tudo muito cômodo, tudo muito aqui, ó. Palma da mão, Tudo né? muito aqui, sabe? Tudo muito virtuoso, tudo muito virtual, tudo muito sem sentimento, e eu acho que as pessoas precisam rever um pouquinho disso, entendeu? Legal, Belin. Então, cara, mais uma vez aí, muito obrigado. era essa é a pergunta final, cara, não podia, né? Não cara, e deixa, deixa eu agradecer primeiro. <risos> agradecer, aí, vai lá. Agradecer Tardelli, agradecer Cris, agradecer aqui o programa, a Rádio Regional Online, agradecer aos meus ouvintes, as galer, a toda a galera que me apoia, meus fãs, meus amigos, aqueles que estão sempre colocando uma mãozinha nas minhas postagens da ajuda, né? da ajuda é isso aí, um beijão também para minha filha Mariana que eu amo muito e é isso aí, Bellini Rock, muito obrigado tô muito feliz de ter, ter, ter passado um pouquinho aqui para vocês do que é o Bellini legal Bellini, então mais uma vez aí, muito obrigado e para finalizar, finalizar mesmo a gente vai deixar a galera aí ouvindo mais uma das suas músicas e já que a gente falou um pouco também da, de como foi o clipe, né a gente vai, eu vou colocar aqui a quase sempre desfaço, galera, então quem, quem gostou aí do da nossa entrevista, quem quiser saber um pouco mais sobre o Bellini, entra lá no Facebook, procura lá Beline, -L -L -I -I, né? B-E-L-L-I-N-I, entra lá, curte a página do, do Beline lá e você vai então vai ouvir a música Quase Sempre Desfaço, a gente finaliza aqui esse alta frequência de hoje, uhum. dia 7 de abril, por incrível que pareça, está quase chegando no final do ano, no metade do na ano. <risos> Daqui a pouco é um o final um resto de ano, de ano aí. É isso aí, então galera, muito obrigado Um abração a todos e foi um prazer Semana que vem a gente estará de volta Com mais um artista aqui da região E o um programa Alta Frequência Valeu e até mais